foco é a parte do Oriente Médio, né, da visita presidencial. Uma consideração geral, depois eu vou numa descrição da, da visita. É, do ponto de vista da, da, da nossa diretriz de política externa, essa visita cumpre dois objetivos. O primeiro é aquela diretriz é, no sentido de intensificar as relações tanto com Israel com o mundo árabe. Né. Nós sabemos que Uh, em março, o presidente da República fez visita oficial de Estado a Israel. Uh, logo depois disso, o Itamaraty uh, enviou uma missão diplomática aos países árabes para trabalhar já, para preparar o terreno para uma visita presidencial uh, aos países do Golfo. Então, essa visita ela cumpre um objet objetivo de uma das diretrizes de política externa, que é intensificar as relações no Oriente Médio, tanto com os países árabes quanto com Israel. Essa visita também cumpre um outro objetivo, uma outra diretriz de política externa, que é, eu diria, o fronte internacional, ou a interface internacional do do programa, do grande programa de reformas macroeconômicas e eco, desculpa, microeconômicas do governo. Né? A ideia é de que... A visita aos países do Golfo servirá à divulgação das oportunidades de investimento do Brasil e também servirá a um intercâmbio maior entre os nossos exportadores e potenciais exportadores para a região. Nós sabemos que a região é um, é um, a região, os países da região são grandes compradores do agronegócio brasileiro e também são, há muito boas perspectivas de exportação de material de defesa para a região e naturalmente como já disse vai, ser um objetivo, vai cumprir um objetivo de, de divulgar as oportunidades de investimento no âmbito da carteira da carteira do PPI, né? Nós temos segundo eu tenho aqui meu último dado que nós temos com uma carteira de 18 projetos, estimada em 1,3 trilhão é, de reais. Então, esses são uh, os objetivos uh, do ponto de vista uh, da diretriz de, de dar uma interface externa ao programa de reforma econômica. Então, esses são os dois grandes objetivos. Né? Agora, passando para uh, uma breve descrição da viagem, depois eu estou aberto aí, né, a perguntas, Bom, no Oriente Médio, o presidente chega uh, no final da tarde do dia 26 de outubro, né, em Abu Dhabi. O programa oficial começa no dia 27. Ele inclui uh, uma programação, digamos, mais oficial, político-oficial, e, e uma programação uh, econômica, eu diria. Né? Vale dizer, econômica é, um semin... é a participação do presidente da República num seminário empresarial Brasil-Emirados Árabes, sob o nome... Perspectivas do Cenário Macroeconômico e do Ambiente de Negócios Brasileiro. Essa, essa é outra parte é, da agenda de, de perfil econômico, é um jantar é, oferecido pela, pela Firjan ao senhor presidente da República. Na parte oficial, nós temos, é, nós temos naturalmente encontro com o, o sheikh eh, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Al que é o príncipe herdeiro, assim como o emir, né? O emir dos Emirados Árabes Unidos. Nós temos também aqui programado uma uma visita à grande mesquita, enfim, parte também da programação oficial, uma uma oferenda floral no monumento aos mártires da pátria, né? Dos emirados dos Emirados Árabes, certo? Esse num rápido Recorrido, essa é a programação do presidente da República uh, no, nos Emirados Árabes. Ah, esqueci também que está programado o um encontro com atletas brasileiros e emiráticos de jiu-jitsu. Né? Jiu-jitsu é muito popular nos Emirados Árabes. Tudo isso que eu descrevi terá lugar num único dia. Né? É uma visita de um dia. No final, uh, uh, desculpe, no início do dia 28 de manhã, ele parte para... O Catar, de novo, vai ser uma visita de um dia só, muito de programação muito intensa, uma visita de um dia só, né? Na parte de, na parte oficial, uh, se tem no, novamente o um encontro com com com, a, com o Sheik, né? Com o Emir do Catar, perdão, né? Que é o é, Tamim bin Hamad Al Thani, não sei se é a boa pronúncia em árabe. Uh, seguido, depois de, de cerimônia de assinatura de atos internacionais, né? alguns atos internacionais estão sendo negociados, acho que nós conseguiremos uh, assinar. Depois vai haver um almoço oficial, né? uh, depois um encontro, um encontro com o, com, com o primeiro-ministro de Estado do Catar, também para discutir negócios e também discutir perspectivas políticas. né? Falando um pouco, me reportando um pouco aquela primeira diretriz de intensificação das relações com os países árabes e Israel, nesse caso com os países árabes, nessa nessa viagem, vai ser um momento também, não só aqui, como nos outros nos outros dois países, onde o presidente da República vai poder ouvir em primeira mão a percepção, a percepção dos chefes de Estado desses países sobre o que está acontecendo naquela área do mundo, né? nas tensões que nós conhecemos que estão em curso na área do Golfo Pérsico, ou Golfo Arábico, né? como queira chamar. É isso. Depois, depois dessa programação, ele parte para... Ah, desculpe, eu, eu esqueci de dizer, né? Também, também nessa ah, nessa visita ao Catar vai haver também um seminário empresarial Brasil-Catar, perspectivas do cenário macroeconômico e do ambiente de negócio brasileiro, É né, Na mesma linha, né? É um é um aspecto talvez principal da visita é levar levar ao conhecimento desses países que têm grandes fundos soberanos levar o conhecimento desses países as reformas macroeconômicas e microeconômicas em curso no Brasil isso é um é um, é um talvez seja o objetivo principal da visita nesse momento né Parte, depois desse dia no Catar, o presidente da República parte, então, para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, a visita vai durar quase dois dias. Né? Não, chega a ser do, não chegam a ser dois dias completos? É um dia e meio, mais ou menos. Né? Lá, enfim, além dos, vai haver um encontro com... com um, com o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, rei da Arábia, assim como o príncipe herdeiro, né, o, o Mohammed bin Salman. Né. Verá um, um, são dois encontros sucessivos. Depois nós vamos ter uma cerimônia de atos internacionais também, estão sendo preparados alguns, alguns memorandos de entendimento a serem assinados. É, naturalmente vai ter um almoço oficial, um jantar oficial né, para, para o presidente Bolsonaro. Nesse jantar oficial, aqui vai haver uma oportunidade muito grande de interação também com empresários e chefes de Estado que vão estar no dia seguinte para a abertura do chamado Davos no Deserto, né? aquele, aquele evento empresarial, político-empresarial tradicional já que tem lugar na Arábia Saudita. Né? Nesse, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, o presidente abre o evento, né? como se diz, ele está, abre em prime time né? o evento do Davos no Deserto, com uma conversa de 20 minutos, começando às 10 horas da manhã. Depois dessa conversa, ele parte para um outro evento, que é uma mesa redonda sobre o Brasil no Conselho das Câmaras de Comércio da Arábia Saudita. Faz parte, de novo, aqui na Arábia Saudita, de um esforço de buscar atração de investimentos e aumentar os negócios com a Arábia Saudita. Isso é um resumo da parte árabe, vamos dizer assim, do Oriente Médio, da visita presencial do presidente Bolsonaro. Enfim, estou aberto aqui a perguntas. Mas já gostaria de perguntar uma coisa, o a previsão do Itamaraty e do econômicos para cada um desses países, naturalmente, os senhores trabalham com perspectiva de investimentos e de aumento de explotações, e Isso é. Obrigado. Enfim, começando pelos Emirados Árabes Unidos, é, olha, eles, o fundo, o, a estimativa é que o, os fundos soberanos dos Emirados Árabes somem, superem um trilhão de dólares. E eles têm, é, os investimentos desses, desses fundos no Brasil, a estimativa é que eles não passem de 5 bilhões de dólares. Então, existe aqui... Então, é um tri versus cinco bi. Quer dizer, o que se vê aqui, um, um potencial, né, frente à nossa carteira do, dos PPIs, enfim, um, um, todo um potencial de atrair mais investimentos desses fundos soberanos né, para o Brasil. a né, Razão pela qual nós vai haver toda uma missão que, que vai incluir, inclusive, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Defesa, o ministro do Meio Ambiente a Casa Civil, enfim, é uma missão uh, que acompanha o presidente da República para realmente ter conversas, não só naquelas apresentações formais, mas ter conversas nos corredores, com empresários, com autoridades uh, uh, dos países, uh, para dar detalhes sobre uh, uh, as reformas que estão sendo levadas a cabo, a cabo no Brasil, enfim, para um grande esforço de atração de investimento. Né? Uhum. Sobre a parte comercial... Os Emirados Árabes Unidos, eles já são, é, no Golfo, segundo, o segundo destino das nossas exportações. Né? Tem uma boa complementariedade. Né? O, o número que eu tenho aqui do comércio bilateral de 18 foi de 2,6 bilhões. E o, com superávit brasileiro de 1,4 bilhão. Aqui a complementariedade está, né? Primeiro, nós somos a complementariedade de um país que tem uma produção de alimentos muito, muito limitada, né? que tem muito, muita preocupação com segurança alimentar. Né? Existe até no, nos Emirados Árabes Unidos um Ministério de Segurança Alimentar. Então, os, os Emirados Árabes querem ter no Brasil um fornecedor confiável, eles não só compram, mas querem investir em produção agropecuária no Brasil. Esse é um, é, um, é um dos pontos uh, uh, de perspectiva de expansão dos negócios com, a, com os Emirados Árabes Unidos. O outro, o outro uh, eu já mencionei, que é o aumento do, dos investimentos dos fundos soberanos. Né? E um terceiro ponto, que há, nessas conversas que, que já aconteceram ao longo desse ano com os Emirados Árabes Unidos, houve visitas aqui, não sei se vocês estão a par, que houve visita do chanceler emirático, houve uh, visita, uh, visita de, de empresários, uh, empresários muito importantes aqui, que todos todos conversaram, tiveram audiência no Palácio do Planalto. A ideia aqui é usar também o, os Emirados Unidos como hub de reexportação do nosso agronegócio para o Oriente. Né? Ele, o, os Emirados Unidos têm toda uma rede de contatos de, pra, como um, um grande hub de reexportação de bens para, o, para a Ásia. Então, são esses, esses três pontos. Quanto ao Catar, de novo, né, um grande cliente, do nosso agronegócio, Uh, também uh, há uma perspectiva... eu devia ter dito dos Emirados Árabes Unidos há toda uma perspectiva de exportar produtos de defesa tá uh, enfim eu não vou entrar em detalhes porque a negociação de, de exportação de produtos de defesa ela geralmente ela só é divulgada quando a, a coisa já está já aconteceu para acontecer né porque é uma negociação enfim que é sigilosa que inclui também tenta evitar passar com, passar informações para os concorrentes né nesse caso então por isso eu apenas posso dizer que há uma boa perspectiva de aumentar a exportação de produtos de defesa para os Emirados. Aí, passando para o Catar, agronegócio, produtos de defesa também. Né? Aqui eu tenho um número que o comércio bilateral com o Catar, em 2018, foi de 500... A corrente de comércio, né? 540,8 milhões de dólares. Né? E, enfim, o Brasil é, o, é, superavitário, é superavitário, de novo... Né? E, e, no caso do Fundo Soberano do Catar, é né, um fundo soberano estimado em 300 bilhões em ativos. Né, e nós, de novo, é o, o mesmo número em relação aos Emirados. Né, são cerca de 5 bilhões de investimentos dos fundos soberanos do Catar aqui no Brasil. Então, de novo, uma grande, um grande potencial que se aumenta um pouco de, de, desses investimentos dos fundos soberanos no Brasil. O senhor se refere... Sim. é concessões, privatizações, é a, a carteira do PPI, né? A, a, a participarem, serem candidatos a, a adquirir, digamos, a participar da carteira de PPIs. É, é, é o que eu quero, estou dizendo, é o que estou querendo dizer quando estou me referindo aos fundos soberanos, Não só PPIs, né? Outros investimentos, não necessariamente precisa ser tudo no âmbito das PPIs, né? A ideia é de atrair investimento, mostrando que o Brasil está fazendo as reformas que vão permitir que o Brasil entre numa fase de crescimento econômico sustentado, né? Essa essa é a mensagem que nós vamos passar lá. Né? Na Arábia Saudita, como é, bom, Arábia Saudita de novo é o, é o primeiro, é o grande parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio, né? Na, na região do Golfo, é, são o comércio bilateral em 18 chegou a 4.42 bilhões de dólares, né? É, por sua vez Arábia, bom nós exportamos muito o agronegócio de novo né produtos do agronegócio e da sua parte a Arábia saudita exporta 33% do petróleo importado pelo Brasil né aqui nós temos uma, uma relação também que que promete Uh, também no sentido de, de aumentar as exportações e aumentar os investimentos do agronegócio brasileiro, processamento uh, de produtos do agronegócio brasileiro na Arábia Saudita. Uh, na área de defesa também, há uma perspectiva de aumentar os produtos de defesa, né? o Ministro da Defesa está acompanhando a comitiva previdencial né? nessa visita aos países do Golfo. Para manter uma informação paralela, né, o, o, a estimativa é que os fundos soberanos da Arábia Saudita cheguem é, a 850 bilhões em ativos. Aqui, os investimentos no Brasil são muito pequenos. Né? É, eu não obtive um número concreto, parece que é um número muito pequeno. E que, em 2015, inclusive, a partir de 2015, houve retração dos investimentos da Arábia Saudita no Brasil, em função da nossa recessão. Né? Então, aqui há todo um desafio de voltar a trazer esses fundos, motivar os investidores sauditos a voltarem a investir no Brasil. Aqui é o desafio, digamos, é maior do que nos outros dois casos, onde já há uma disposição de aumentar os investimentos no Brasil. Então, essa, de um modo geral, tentando responder a sua pergunta... Bom dia. Assim, poderia comentar a suspensão por parte de Arábia Saudita, compras, a planta de PRF, que é na cidade. Parece que a planta está sendo auditada. E isso está acontecendo no contexto de uma queda, não de se frango brasileiro, ou Arábia Saudita. Olha, eu vou ser muito franco, eu, eu, eu tenho uma informação muito vaga sobre isso, eu não cuido diretamente desses temas. O que a gente pode fazer, Heitor, se você achar uma boa ideia, a gente pode pedir a área específica do Itamaraty, que cuida desses assuntos, para lhe dar uma informação que não seja apenas a que eu tenho também, a que o senhor tem, eu também tenho. Eu não tenho um detalhe sobre isso, o, sobre a questão da, de, de, de, de, de questões sanitárias né, relacionadas, regulatórias relacionadas a uma planta. Tá? Eu, eu vou ficar lhe devendo essa informação, porque eu não quero enrolar ninguém aqui. Tá? Eu não conheço a, a, os detalhes dessa, dessa, desse caso. Tá? Bom dia, embaixador. Bom dia. Fábio Muracal, do Valor. É, é o seguinte, a ideia que o presidente Bolsonaro alimentou durante muito tempo de mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém gerou muito mal-estar no mundo árabe. Inclusive, a Arábia Saudita chegou a descredenciar vários frigoríficos brasileiros para exportação. Então, eu queria saber duas coisas. Primeiro, como é que está essa situação isso já foi resolvido, essa situação dos frigoríficos que é, foram descredenciados, isso vai ser conversado ainda. Um, uhum. E, segundo, se os sauditas perguntarem para o presidente Bolsonaro e para a diplomacia brasileira a respeito dessa ideia de transferir a embaixada, é, o que, que o Brasil vai responder? Para é. começando pela pela primeira parte, olha, não há uma relação. Isso foi bem trabalhado pela pelo Itamaraty. Não há uma relação de causa e efeito ou de entre entre descredenciamento de frigoríficos e, e a, a possibilidade, né, em num determinado momento, que foi aventada, né? Mais mais mais divulgada do que aventada, eu posso dizer, é de transferir a nossa embaixada de de Tel Aviv para, para Jerusalém. Inclusive, a questão, dos esse problema de descrendenciamento dos frigoríficos começou no segundo semestre do ano passado. E até onde eu sei se esse, esse assunto se, se prolongou por pelo fato de que a Arábia Saudita pediu sucessivas informações de caráter sanitário àqueles frigoríficos. Então, concretamente, não há uma relação de causa e efeito entre as duas coisas, mesmo porque essa questão começou no segundo semestre de 18. Isso eu só queria esclarecer. Tá? É, a segunda coisa, é em relação à decisão de abrir um escritório de negócios né, em, Tela, em Jerusalém sem sem status diplomático, um escritório da Apex, ela, ela é o resultante de uma discussão de governo, é um governo que tem, enfim, onde, onde há visões, interesses, nem sempre, nem sempre absolutamente convergentes, no sentido de que, de que há os interesses do agronegócio, há os interesses ligados a, a uma perspectiva mais, mais religiosa, mais... É, mais religiosa, mais histórica da questão Israel-Palestina. Israel -Palestina. E o encontro dessas visões, de uma visão mais histórica, mais religiosa, com interesses ligados não só ao agronegócio, mas ao fato de que o Brasil alberga uma grande comunidade árabe aqui, né? acho que tem um dado que eu não sei se é o dado que eu li que cerca de 10 milhões de brasileiros descendem uh, de árabes, né? e, e, e, e os árabes deram os, os descendentes dos países árabes deram uma contribuição muito importante para a nossa cultura. então é um, é um governo que onde onde a, a, o diálogo a interrelação entre entre vários interesses que são todos legítimos resultaram numa decisão de, de abrir de abrir um escritório de negócios em Jerusalém. e essa é a decisão que foi tomada, e eu entendo que esse escritório vai ser, deve ser aberto, uh, acho que em novembro, médio no de novembro ou dezembro. Essa é a informação que eu tenho. Tá? preparando o terreno para essa chegada do presidente. Mas qual é a mensagem que ele leva estando lá ele em pessoa para esses encontros com essas autoridades árabes? É, eu acho que a, acho que o presidente Bolsonaro há pouco fechou, né, o, o, o Brasil Investment Forum, né, de, é, é, dizendo, dizendo que que o Brasil quer fazer negócios com todo o mundo inteiro, inclusive com os países árabes. Eu estou, eu estou me reportando essa observação dele porque é uma visita muito focada em negócios, né? Em levar, levar ao conhecimento dos atores políticos, empresariais das reformas que nós estamos fazendo aqui no Brasil para botar o Brasil num num caminho de, de, de crescimento sustentado. Eu acho que essa é, a, é uma das mensagens principais. A outra mensagem é, é a mensagem, digamos, dos fatos, né? O Brasil tem é, tem uma como eu já estava dizendo uma população de origem árabe, né? De ascendência árabe. É, importante, né, que deu uma contribuição, aliás, muito grande para a sociedade brasileira em várias áreas, né, em várias áreas científicas, educação, saúde, área política, etc., cultural. Então, é uma mensagem de um país que vai lá e diz, olha, queremos fazer, nós temos aqui uma complementariedade potencial, potencial não, uma complementariedade muito clara, econômica, de investimentos e de comércio, nós temos também aqui, e nós somos um país que, que entre outras populações, acolhemos, é, acolhemos uma população uh, de origem árabe importante que, do nosso tecido social. Essa, essa, é, sobre a questão do mal-estar, eu, eu sei que houve muita repercussão na época na imprensa do, uh, sobre o mal-estar, é, e essa foi a razão pela qual o Brasil mandou realmente missões, logo depois da visão, para um pouco saber, cara a cara, hoje em dia, né, nós estamos o desafio de, de, de distinguir o que é verdade, o que é fake news, esse desafio que todo mundo enfrenta, né? Essa foi a razão de fazer conversas cara a cara, né? Eu próprio fiz chefe essas essas missões no, no Oriente Médio para discutir, para explicar e, e, e o resultado dessa dessa dessas missões foi foram convites para o presidente Bolsonaro é, visitar visitar os países do Golfo, então eu assim eu acho que as notícias da, que foram veiculadas na época causaram preocupação. Todo mundo leu o jornal, lê as notícias, as redes sociais fica preocupado. Por isso que a conversa cara a cara fez, entre aspas, baixar a poeira. Tá? E o presidente teve também um convite para visitar o Kuwait, que ele não pôde incluir, nesse périplo, por uma questão de, de agenda, né? Ele já vai passar mais de dez dias, né, fora do Brasil, né? Fora do Brasil e e também a a, a, convite a, a já uma conversa para eu não quero mencionar um outro país importante a árabe porque ainda não está acertado para o ano que vem também uma visita a um outro país árabe além do, além do Kuwait que está sendo projetado ainda, tá? Isso tudo não é confirmado, mas eu apenas dizendo que há um projeto de também continuar com visitas presidenciais a países árabes no ano que vem, tá? Tudo bem, embaixador, bom dia. Bom dia. Sou, Sou Luciana Amaral, do UOL. É, em relação à carteira de projetos que serão mostrados lá, é, eu gostaria de saber quais são os projetos prioritários. O senhor tem uma lista, o Itamaraty tem uma lista dos principais projetos que, que serão vendidos, digamos assim. E eu também queria saber se o Itamaraty tem uma meta de investimentos dos fundos soberanos do Oriente Médio no Brasil, até algum determinado ano olha é, alguns setores né energias renováveis é, bom entrando em, é, entrando bom são são as nossas concessões, as concessões e privatizações, grandes privatizações do, da carteira do PPIs e na área de é, e fora dos PPIs é, energias renováveis é, é, setor médico hospitalar é, defesa infraestrutura esses são são as áreas digamos prioritárias. Sobre metas, eu, eu com toda a franqueza vou, eu não tenho eu não tenho conhecimento. Eu posso também checar com a aí nós teremos que checar com a, com a área de PPIs. Porque nós não temos aqui uma informação se foram fixadas metas específicas para aumentar justamente a participação do Brasil naqueles investimentos, naqueles fundos soberanos que eu mencionei no início. Tá? Essa é uma informação que eu, eu não tenho aqui, mas nós também podemos buscar e depois uh, suprir para você. Ah, tá. Obrigado. Bom dia, embaixador. Sou Rafael, do Metrópolis. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da questão do turismo brasileiro para os países árabes, a Arábia Saudita vai abrir essa possibilidade agora, está abrindo. Eu queria saber se eu senhor tem informações de quando que os brasileiros vão poder começar a viajar para lá e qual que é a expectativa, se o Itamaraty acredita que vai ser um destino turístico importante. É, eu acho que a primeira coisa são duas coisas, né, para responder dois elementos para responder essa pergunta. Primeiro, nós temos nós estamos negociando um acordo de vistos, né, porque, porque com a Arábia Saudita qualquer tipo de, de viajante, seja em caráter oficial, diplomático, ou turístico, precisa de visto, né. Isso é é um empecilho natural, né, para você para você tomar uma decisão uma decisão de viajar, sobretudo, né, a lazer. O outro ponto é a comunicação aérea, né? você teria que também estar se examinando como você pode facilitar a, a, a, a ida de turistas à África do Sul, desculpe, à África do Sul, à Arábia Saudita, é, é, por via aérea, né? Acho que não há uma conexão São Paulo-Riádia, né? até onde eu sei. né? Não, Então, eu acho que o que está se discutindo primeiro são, são as, as bases de facilitação desse turismo, né? Para depois é, ver é, como como esse turismo poderia ser estimulado no sentido de atrações lá, lá na Arábia Saudita. nós estamos ainda na fase de criar essas pré-condições, tá? Bom dia, embaixador Thalita Fernandes da Folha de São Paulo. Bom dia. Só voltando à pergunta do colega, não ficou muito claro a respeito da embaixada, não do escritório, mas o presidente, durante a campanha, ele prometeu uhum. que transferiria a embaixada brasileira. Uhum. Se isso for questionado durante as visitas, qual que é a resposta que o governo brasileiro a, tem? A Obrigada. resposta, a resposta vai, vai ser o que está no comunicado conjunto da visita do, a Israel. Ali está é um comunicado conjunto que deixa muito claro a decisão do governo brasileiro. A decisão do governo brasileiro é abrir um escritório voltado para a promoção de negócios, ciência, tecnologia e inovação em Jerusalém, a ser gerido pela Apex. Né? O, a, Israel é um país uma potência na área de inovação então é isso que vai vai ser dito a decisão foi essa tá e a não ser que o presidente é, é a informação que o Itamaraty tem é que essa é uma decisão que foi plasmada num documento conjunto e ela essa é a decisão tá sim dentro de uma dentro dentro de uma perspectiva eu, eu vou falar de, de duas categorias né são alguns atos que que, que nós que, que se quer firmar dentro de uma, de uma perspectiva muito clara de expansão dos negócios né então por exemplo começando com os Emirados Árabes Unidos onde você já há um mais avanço nessa na conclusão de atos né nós concluímos no ano passado um acordo de dupla tributação aplicável aos fundos soberanos, e esse ano nós fechamos um acordo de investimentos, naquele ACFI, né, Cooperação e Facilitação de Investimento. É, depois, ainda indo nos Emirados Árabes, né, nós, vamos, nós estamos negociando, negociando, esperamos, se não concluir, ou já, já praticamente concluir, porque aí depende das, das revisões jurídicas dos dois lados, né, nós estamos fazendo força para que, ela, que as revisões jurídicas fiquem prontas para o, o presidente assinar. Mas o que está, está, está em pauta, como uma coisa muito é, importante, com alta probabilidade, alta probabilidade de assinatura, eu coloco nesses nesse, nesse termos, por causa da parte jurídica, tá? É um memorando de entendimento entre ministérios da Defesa sobre Fundo de cooperação estratégica na área de defesa, um acordo para a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Aliás, eu devia ter dito na minha apresentação geral: esses três países estão investindo em promoção da inovação, né? Estão criando hubs de inovação. Os três países, né? Entendem que a importância de diversificar suas economias passa por um estímulo à inovação, né, a criar indústrias uh, intensivas em, em conhecimento e, e por isso que não só com esse país como, como com os Emirados como com os outros dois países há todo uma, uma uma vontade de se estreitar a cooperação com eles, né? Por isso que o, MC, o Ministro da Ciência e Tecnologia vai, né, acompanha a visita presidencial. Então, um acordo para a cooperação em ciência e tecnologia. Uh, acordos de assistência mútua administrativa em matéria aduaneira, há vários acordos, mas os principais, né? Uh, um, me um memorando de cooperação na área de defesa. Uh, Aviação civil. aviação civil, biodiversidade, uh, biodiversidade uh, e produção alimentar, cooperação cultural, cooperação jurídica em matéria internacional em matéria civil. Eu posso depois até passar uma lista uh, onde, onde nós uh, um pouco definimos a poss possibilidade de alta ou, ou média ou baixa de, de, de eles estarem prontos para serem assinados. Nós temos uma tabela aqui, né? a gente está controlando isso. Ainda falta alguns dias, a gente está naquela fase de tentar aprontar. Tá. com com a, o Catar e a Arábia Saudita voltando aquele primeiro, digamos, aquele primeiro categoria de, de acordos que ligados ao estímulo de para a atração de investimento, o que se tem é que que nós vão que vão vão ser lá anunciado vai ser anunciado o lançamento de negociações para de um acordo de dupla tributação e de investimento com os dois países. São acordos mais complexos de serem negociados, então nós não temos uma acho que uma expectativa de que eles sejam concluídos agora porque cada país tem. aí entrando na tecnicalidade, né, os regimes tributários, o, os marcos é, é, legais de investimentos dos dois países. então isso tudo é é muito detalhe. eu não, não eu tenho dúvidas. eu acho que isso não vai ser é, fechado, mas há uma decisão política de de, de lançar um, a negociação desses dois acordos, né? indo para outros outras é, Outras áreas, bom, um acordo para cooperar, isso catar, né? ciência, tecnologia e inovação, isenção de visto em passaportes comuns, né, de estímulo ao turismo, memorando de entendimento entre Ministérios da Defesa, memorando de entendimento em cooperação em matéria de saúde, Cooperação em grandes eventos, também a experiência brasileira de. Enfim, nós, a ideia de prestar uh, um pouco cooperação com base na nossa experiência de ter organizado grandes eventos né, nos últimos anos. Memorando entre academias diplomáticas. Assistência mútua em matéria aduaneira também. Transporte marítimo, são Isso alguns é desses. Isso é tudo Catar. Tá? De novo nós estamos que controlar, estamos aqui controlando o que vai que ser, nós vamos conseguir assinar ou não, por, for, for, por força não de questões políticas, mas jurídicas, de revisão jurídica desses desses desses acordos, tá? Arábia Saudita, já falei de ADT e a SFI, né, no lançamento de negociação dessas desses acordos. Uh, concessa, memorando sobre concessão de vistos uh, para cidadão, para visita de cidadãos de ambos os países. Aí eu já te falei, né? A ideia de que para começar um trabalho de atração de turismo precisa um acordo de vistos. Depois tem que ver uh, uh, de, uh, o acesso por via aérea, né? Facilitação do acesso por via aérea. Mas voltando aqui, acordo do quadro de cooperação em, em defesa, uh, acordo de cooperação em ciência e tecnologia sobre usos pacíficos de energia nuclear, acordo de cooperação em matéria doaneira também, cooperação cultural, memorando entre o BNDES e, e o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, memorando em cooperação esportiva. Bom, aí outros, mais de natureza, bastante administrativa. Mas, enfim, de novo, eu, eu acho que valeria a pena, mais, quando nós estivermos mais próximos da visita, nós atualizarmos, lá pelo dia 24, 25, atualizarmos sobre o que vai acontecer, o que, vai ser, o que vai, nós vamos conseguir assinar ou não durante a visita presidencial, porque aí nós já teremos uma, uma ideia mais concreta do que nesse momento. tá o que é que você Embaixador Paulo Silva Pinto, uh, eu, uh, o senhor tem a lista completa dos ministros que vão estar nos três países? Olha, na, eu tenho uma que... lista uh, uh, dos, dos ministros que estariam no trecho do Oriente Médio. É. É, eu tenho aqui a lista, um minutinho. É, ministro da Economia, da Defesa, do Meio Ambiente, Energia, eu ent... Economia, defesa, meio ambiente, energia, eu entendo que só em Riad, dois dias antes, para, para, enfim, para um seminário e conversa com o seu homólogo, mas não durante a visita. Estou falando de energia só em Riad, nessas condições. Casa Civil, Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações. né? Perdão? Cidadania também. Cidadania também. Essas são, são as informações que nós temos. Tá? De novo, eu acho que vale a pena isso ser atualizado no momento mais próximo da, da visita. Tá? Justiça não está na nossa lista, nesse momento, pelo menos. Olha, eu sobre o, eu, eu, eu prefiro aqui não ser muito, muito explícito, porque, de novo, pela, pela forma como a negociação desses, dessas exportações são feitas. Não só por causa do material de defesa, como o senhor sabe, é, é, o pacote de uma, uma grande exportação de defesa inclui crédito à exportação, taxas competitivas, né? quer dizer, para além da concorrência tecnológica do produto, tem a concorrência do pacote de, de financiamento. Então, são dados que eu prefiro não... Eu não preciso entrar em detalhes nisso, mas eu, o que eu posso dizer é que, enfim, eu, há uma, um interesse pelos produtos de defesa brasileiros, sim. Isso que justifica a assinatura de memorandos de, de entendimento, de conversas, enfim, entre empresas brasileiras da área de defesa com, com governos da, da região. Tá? Eu, eu posso dizer que há um interesse... Uma percepção mútua de vantagem de intensificar o comércio de defesa, de produtos de defesa entre o, entre o Brasil e esses países. tá o Brasil vai, oferece o cacete. O cacete está nessa lista. <risos> eu prefiro não entrar o em detalhes. Mais oferecido na brasileira, é, mas tem outros produtos, eu devo. Ele forçosamente os produtos da Embraer estão sempre na lista, né? Eu diria assim, né? A tá? gente deu... Não, eu acho que os produtos, claro, há uma campanha, há uma campanha, uma campanha, enfim, de venda mundial do Cacém. Mas realmente eu, eu não quero, eu não quero ser específico, porque aqui eu não quero, eu não quero facilitar a concorrência. Né? Vamos dizer assim, tá? Você não mencionou. Não, ele vai, ele vai em toda viagem. Ah, sim, sim. Não, não, desculpa, para mim, é, pra mim é, esse é vício de ser do Itamaraty. Para mim é óbvio que o meu ministro vai. <risos> tá, tá certo. Muito obrigado, então. Quem vai para a viagem? Sim. sim. Sim, sim, eu, eu vou estar na região a partir do dia 24. 24? É, 24. E você? É bom falar da questão do, do trânsito, não é? Quem, quem tiver que cobrindo em dado, vai ser dificuldade para cobrir em dos jornalistas, principalmente. Assim, Fazer então... Por causa desse problema que tem no Catar, muitos yeah. empresários, inclusive, membros da delegação, inclusive, como eu, não há possibilidade de você ir de... É, dos Emirados para Doha. Então, acho que as equipes vão ter que se distribuir. Mas é né, a possibilidade, jornalismo. mas via uma. Aí você passa um dia inteiro viajando. Essa, não, não. É, não é, <risos> nós estamos nos dividindo. E eu, na verdade, vou ao Catar, bem antes para conversar e depois, e, e depois para ter tempo para estar nos Emirados Árabes, né? enfrentando esse esse dia inteiro de, de trânsito. Né? Dessas três, todas são é importantes. Mas qual que é a que vai resultado mais concreto que é dos Emirados né? olha, atender, com os Emirados os contatos comerciais estão mais avançados porque já foram assinados dois, dois, dois, esses dois instrumentos-chave né, para a ação de investimento né. Então, e já, já há mais investimentos dos Emirados aqui já houve mais visitas ao longo do primeiro semestre de autoridades altas autoridades é, emiráticas e empresariais tiveram reuniões de alto nível aqui então eu, a tendência é você achar que com, com, com os emirados o caminho já está mais aplanado. né agora vamos ver que resultados podemos ter né nos outros nos outros acho lados que não diria, porque há muitos interesses lá, há uma percepção de complementariedade, de interesses grandes. Né? Eu não sei se é mais difícil. Eu acho que, no caso dos Emirados, já houve mais conversa, já houve mais, já se assuntou mais, vamos dizer assim, do que no caso dos outros dois. Mas eu não antecipo uma maior dificuldade, isso não. Tá. Não, e esses países não enviaram delegações grandes para preparar a visita. Ah, sim. Tanto Arábia, a Arábia Saudita contra o Catar, é um sinal bastante forte do interesse que eles têm também na visita do presidente. Ah, sim, é verdade. Esqueci de dizer, houve esse mês, agora, uns, uma, uns dez dias é atrás, houve delegações grandes da Arábia Saudita e do Catar aqui conversando com a gente e com outros ministérios da, da Esplanada. Só uma última coisinha. Assim, tá. É, sal entra nas conversas ou. É... Entra também, sim. entre eu, eu, eu foquei nos PPIs. Sim. Sim, também. Sim. E. Isso, tudo bom? Só uma última pergunta. Em relação à comitiva de empresários, serão quantos que o governo brasileiro pretende levar junto? agora tem 120, mais ou menos, inscritos que estão pedindo visto. Mas é possível que apareçam mais até lá, né? Mas é. temos 120 assegurados já. Tá, ótimo. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. obrigado. obrigado. obrigado.